Go go, go, go, go, go, go, go olha lá, o guerreiro que, que perguntou se jogar com a tela presa faz diferença, né mano? Olha aqui então, ó. olha olha eu com a minha visão limitada de mundo com a tela presa, ó. estou tentando olhar pro lado, eu não consigo, ó. Eu só olho aqui, ó. ó. Ó, ó, eu com a tela presa, ó, ó. Ó eu com a tela solta. Olha as coisas como ela é, a parede. Olha a jungle, ó, olha lá. Uau, olha aí o com a solta, tá entendendo? Então você viu? Olha aqui, ó, eu o limitado aqui com a tela presa. Conseguiu pegar a visão, meu guerreiro? Simples, é bem simples, né? Mas assim, tem uns caras que jogam com a tela presa e conseguem, sei lá, ficar clicando com o mouse no minimapa, os caras aperta F1, F2, F3, F4, F5, tá ligado? Aí se o cara consegue fazer isso e joga com a tela presa suave. Tem, tem, uns, tem uns Tem streamer que joga com a tela presa, galera. Consegue citar um aí? O primeiro que vem na minha cabeça que eu já vi jogando com a tela presa é o Jovirone. Eu já vi ele jogando com a tela presa. bora, bora, bora, bora, bora, bora. bora. Bora, bora, bora, bora, bora. E aí, quer a Wardzinha não, Zé? Pode pegar pra você, velho. Por mim nós invadia de novo, hein, mano. Deixa eu ver. A bal definire. Ah, queria parar o B dele. Tá, e aí, galera? Se fosse você jogando de cartas essa partida contra esse time, contra Kha'Zix, aonde você ia cabecia, startar? Véio. E por vai quê, ele? mano? Vamos lá, se eu pegar o Blue, ó, oh, se eu pegar o Blue contra o Kha'Zix, mano, não vai mudar muito. Agora, talvez de Red, eu, eu bufando meu auto-ataque, tendo exaustos, talvez mas eu consiga matar cabecia, ele, tá ligado? Véio. Dependendo do jeito que ele me invadir e eu exaustar na hora certa, né? Vou tentar rotar a bot, mano. Olha lá, os caras já engajaram no Fabinho, ó. Tá sem post-shot agora, guerreiro. Tô chegando, Pode lutar, pode lutar, pode lutar aqui dá nós. Pode lutar aqui dá nóis. Nice. Tá bom. Ai, ai, eu preciso roubar um pouquinho os minions, mano. Aí, tá bom. Vou tacar mais uma bolinha aqui se der. Vai, TK, só linguada, paizão. Só linguada. Gostei dos TP. Deixa eu vender pote aqui. Pera aí de comprar isso aqui. Só linguada, só linguada, paizão. Só linguada. Mais um. Será que tá bom, mano? Tá o isso aqui? Puxa, Wave daiva, mano Tem que Diver esse cara aí pra ser o worth, hein, mano Caralho, esse, esse Aferius é muito brabo, mano Caralho, esse Aferius é brabão, mano De pegar ele, velho. Que cara bom, mano Ih, casicão Ele roubou? Será o campo? Eu não vi se ele roubou Joga muito esse Aferius, mano O cara clicou legal, mano Você vê ele jogando sem medo de ser feliz, ó. Ah, não, de novo Ah, tá... Coitado desse Kazikzinho, acho que ele tá chutado agora Meu amigo, todo Bobzinho ele, mano Putz, isso aqui vai dar uma merda Não, não, agora não Meu Deus Jesus Cristo nossa, mano Que porra é essa, véi Tá, o Kha'Zix não apareceu ainda, mano Ou ele farmou a jungle dele de baixo Ou ele tá indo no meu head Olha tanto que essa leona é boa, galera Seja um suporte igual essa leona A leona deve estar tá imaginando a mesma coisa que eu tô imaginando o Kha'Zix Então se o Kha'Zix estiver na minha jungle Eu com essa leona do lado, ele tá morto, mano Ó Hum, NT NT ou nem tentou? Ó, o Kha'Zix foi safadão, ele acabou de roubar aqui O Kha'Zix foi safadão, ele já ele fez o que eu imaginava Ele não preferiu farmar os campos dele de baixo Ele preferiu vir roubar minha jungle, tá ligado? Se o cara tá jogando assim desde o nível 1 Ele vai continuar jogando assim até... De novo! Ai, agora foi minha net, eu vi o ping, mano Tô chegando, pera era bom eu estar naquele arauto, hein, mano. Mas acho que eu vou acompanhar esses guerreiros aqui. Vai, a Isso é brabão de pegar, mas não tanto, viu? Pera aí, mano. Impressão minha ou nesse quick de uva disse isso? Ah, mano. Eu não vou matar ninguém, família. Vocês botam, velho. Ah, tá. Se eu não mato ninguém aqui, ia ser paia, mano. Pelo menos matei um, vai Pera, pera, pera, pera. Tô querendo chegar aqui nisso aqui. Gostaria de defender essa torre. Não vai dar tempo. Hum, perder essa torre aqui foi pai, hein, mano? Pelo menos os guerreiros cobraram ali, ó. Galera, vocês lembram que o Kha'Zix começou esse jogo fazendo o head dele, indo direto no meu blue, né, todo bobinho. Mas eu apertei um tab aqui, mano, o cara tem 73 de farm e eu tô com 130, mano. Então se você não seja esse Kha'Zix, tá ligado? Não, não invada sem, sem pensar, sem ter um plano de jogo direitinho, tá ligado? O cara só invadiu pra invadir, mano, e ele se fudeu, olha aqui, tô com quase o dobro de farm dele, Três níveis ainda no guerreiro, ó. Ai, ai, ai, meu time tá lutando ali, mano. Vou ter que apertar um R pra consertar. Paia, né, mano? Olha que sem graça isso aí, mano. Para, para. Olha meu boneco, mano. Pelo amor de Deus. Aí meu time tá lá lutando e eu aqui fazendo objeto. Paia, para, para, para, para. Apertei R aí. Olha lá o que, que o boneco fez, né? Calma que nós tá chegando aqui, meu anjo. Calma. Boa, boa, boa, boa, boa. Olha lá, joga de cards mano. O guerreiro aí do Platina lá, ó. Queria um boneco pra subir de elo. Joga de cartas, mano. Não tem muito segredo, tá ligado? Que bonequinho nojento, né, galera? Quênzio, você não se sente sujo, Cinto, Silvinho? Jogando com esse boneco. Aquele R que eu dei ali, em especial ainda. Totalmente sujo. é fazer o quê? Tá no jogo aí, é pra jogar, né, mano? Vambora. Valeu, gibinha. SK, mano, obrigado pelo Primezão aí, Gibia, seja bem-vindo, meu lindo obrigado pela Brava, papai Nossa, o cara me deu 70 de gold, mano Caralho, geral, tá no TK Mano, esse cara não vai parar, não, mano Mano, esse cara não vai parar, ele não vai parar, não vai, assim, não vai o cara vai ficar invadindo toda hora. Meu Deus, o cara não percebeu que não tá dando certo até agora, velho. Cartos, o boneco literalmente ajuda os cinco sem estar tá perto. Ah, mas o Cartos é ruimzão nível 1, mano. Bota um Cartos contra um TK nível 1, pra você ver o que, que o TK faz. Aí, bota um TK contra um Cartos no late game também. Acho que o TK, bobear o TK ainda lança brava, mano. Se o cara acertar as linguadas, tudo, né? Tem que acertar as linguinhas, senão fodeu. Mas ninguém luta nível 1. KKKKK, kkk, será ah, Tobaiano que não luta nível 1? Tobaiano, te desafio a dar uma exclamação e YouTube. Vê um vídeo que saiu no canal lá que chama A Melhor Teamfight nível 1. É um negócio assim, o um nome. Que você vai ver uma luta nível 1 lá, meu guerreiro. você ver uma luta é nível 1 braba. Te caneca exclamação YouTube, galera. Toma, bolinha. Toma bolinha. Toma. Olha lá. Vai baro, hein, mano. Eu ia estecar aqui, ó, velho. Bustido pra viver e cantar a noite. Quero ser feliz. Vou apertar R, mano. Vamos lá, fazer o que o meu boneco faz, ó. Do, do nada, no meio da luta. Aí, ó. Ai, ai, ai. A Toi tá focando. É até a morte. Pera. Safe. Calma, calma. Dá GG, legalzinho. Calma, mano. Vamos morrer pra não estragar o KDA. Pera, seriedade. GG. Nice, mano. Será que hoje nós está abençoado, mano? Domingão pra farmar vários PDL aqui na conta principal? Vambora. Recuperar o... Tem que recuperar o challenge nessa conta aqui ligeiro Vambora, hoje é o dia de nós formar a ponta aí, ó tá luxuda, tô nem vendo, pode crer.